Eu sou o Júlio Carrego, e estou aqui hoje para falar de algo muito importante extremamente importante. Ou você pega ou ela foge. Eu Sim, eu estou falando de oportunidade. A oportunidade é uma coisa extremamente interessante, ela corre na vida de todas as pessoas. Existem algumas pessoas que enxergam e aproveitam, existem outras pessoas que enxergam e não sabem aproveitar, existem outras pessoas que não enxergam. Portanto, não Agora, para que eu possa aproveitar as oportunidades que ocorrem na minha vida, eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que estar antenado, eu tenho que estar olhando para as oportunidades, eu tenho que estar buscando enxergar o que acontece. Eu preciso diagnosticar o meu mundo dentro da vida. No meu mundo, no teu mundo, no teu mundo, no teu mundo existem oportunidades, elas estão aí. Olhe para você. Ou seja, a grande sacada é você ter um diário de bordo e escreva diariamente as coisas importantes que acontecem na sua vida. Você não em nenhum momento vai ficar. Se você anotar direitinho, em nenhum momento você vai ficar incomodado. Qual foi aquela ideia maravilhosa que eu tive ontem? Me ajuda a lembrar. Me ajuda. Já, já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso comigo? E acontecia bastante quando eu não tinha um diário de bordo. Agora que eu tenho um diário de bordo, eu anoto. E eu consigo resgatar o que o sol sempre vem. O sol sempre traz essa vantagem. E por isso que, junto com o sol, vem as oportunidades. 20 Anote. Resgate. Você vai ter onde resgatar, então, então preste atenção. Você anota no seu diário de bordo. E ali você vai estar colocando as oportunidades que você não vai estar enxergando. É só você pesquisar com esse livro. Tá Tchau.